salve salve família! Começando mais um vídeo aqui no canal Ó, aqui nós estamos tá com o cilindrinho da 160 Esse aqui é o cilindro original Aqui tá o... Ele foi re... vai ser reencamizado para para parede grossa, ó, CRF Vai até 70mm, de 65,5 até 70 65,5 é o standard, né? Até 70mm Quem precisar do serviço aí, ó Pode entrar em contato Rapaziada aqui, ó, luxo, hein? Esse cara é bom de serviço Não vai estar tá montando na 160 aí logo logo vai estar tá trazendo no canal, beleza? Assim que ficar pronta a motinha aí Titã 160 montado CRF, fechou? E aí rapaziada Hoje nós estamos tá aqui fazendo um suporte De alinhador de virabrequim ó. Esse aqui já é um caseiro já foi feito pelo Mike aqui da Tecnomox. E agora nós vamos estar tá fazendo mais um aqui. Fazendo uma cópia barata aqui, ó. Aí é mais ou menos a mesma função aqui. E aqui vai encaixado e vira brequim. Aqui vai encaixar o vira. Dessa forma. Só que ele vai ser um rolamento aqui, né? Tem esse rolamento grande aqui E não vai abrir aqui, vai nessa parte Aí a gente só ajeita aqui, que tem uma regulagem No caso andaria mais pra frente aqui ó Desse canto Pra poder fazer a regulagem e acertar aqui nesse ponto E esse ponto aqui vai ser um rolamento e vai ficar desse mesmo tamanho aqui ó Aí encaixa certinho Aqui a gente também tem uma regulagem nessa lateral aqui, para poder subir e descer, só Nossa O nosso está fazendo aqui a plana do cilindro aqui, ó. Dá para aqui, né, rapaziada, até que não monta -se. Aqui é onde a gente faz a certifica, esse suporte a gente acabou de fazer também poder pôr o cilindro aqui, para fazer as setifas do maquinário que nós né, temos aqui eu vou estar tá terminando aqui de fazer o, o suporte aqui vocês vão acompanhando aqui vou estar tá recortando essas duas partes para deixar aqui sem esse acabamento que a gente vai arrancar aqui a lateral e aqui é onde vai ser a, a tal da regulagem para segurar essa lateral né? seria a mesma caso aí, cadê a peça? Essa aqui ó vier essa peça aqui Seria o mesmo sentido dessa outra aqui Então essa aqui tem um rasgo né, por trás Ela funcionaria assim Ela tá? tá no ponto de entrada. Né? Beleza? Vamos tá recortando aqui tá? Ó rapaziada Você tem é um cilindro pronto aqui ó Faz todo o serviço de jateamento aqui também Ó Top demais né? Serviço muito bem feito aqui rapaziada É rapaziada, quase finalizado tudo Aqui foi feito o recorte para poder correr o parafuso aqui No caso esse aqui Ele vai correr Assim ó tá por baixo a gente vai fazer uma porta Com uma chapa ela não rodar essa por cima vai ser pra já estar tá pronta, feito a rosca aqui que, é essa que vai aqui ó. dessa forma com o um parafuso para poder correr aqui também ó. beleza eu vou estar tá dando acabamento aí nas peças com o disco flex aqui a gente também abriu ó para poder poder pôr a chave aqui para não atrapalhar mas vai tá um acabamento com disco flex beleza rapaziada, o acabamento já foi dado aqui ó, e tá prendendo as peças aqui pra vocês verem como que funciona, beleza? Tá aqui tudo montado para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona, só faltou um parafuso aqui ó, ter que buscar prendi essa parte e aqui de baixo De resto está tudo pronto Está vendo aí? Aí vai por o vira Aqui em cima aqui Como eu falei para vocês, esse está com rolamento, que ele está sem rolamento Aí ele vai encaixado aí no meio dos dois rolamentos Tanto do lado direito como do lado esquerdo e vai fazendo um alinhamento dele. Fechou? Feito tudo com sucata, rapaziada. Pode ver o que foi usado aqui, ó. 4 rolamentos 6004. Parafusinho com porta. Ainda tem que pôr a roela, né? Vai pôr a roelinha entre, a, entre os rolamentos pra ele ficar mais distante daqui, ó. Então aí vai pôr a roelinha. E isso aqui, sucata. Tava guardado ali. Cuidado de ferro aí, ó Essa chapinha aqui também Tava jogada aí, um pedaço de ferro é. é isso aí Solda, lixadeira e furadeira Nem furadeira não foi, foi para furadeira Fechou? Rapaziada, ó Serviço terminado aqui, ó Olha que louco Rolamentinho Certinho, tudo alinhadinho ó. Depois de pintado Fácil, fácil de fazer, rapaziada. Só seguir os passos aí, usar esquadro, usar a trena. Que vocês fazem um desse, beleza? Mete marcha. Boa sorte aí. Tamo junto. Aí, ó, família, o tronco todo finalizado aqui, ó, rolamento no lugar, aí você vem aqui por trás, aqui, ó, deixa eu ligar o flash, vem aqui por trás, solta essa porca, aí você ajusta a altura, aqui a gente usa a peça pra poder fazer a medição, né, aí, aqui fica grudado aqui certinho, ó. Fazer a medição, entendeu? A peça ficou desse jeito, Meda. Isso é hítmano. <missos>